Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Nuke. Nessa aula, como prometido, eu vou falar exclusivamente sobre o Viewer. Na sua frente você tem uma janela do Nuke assim que ele abriu. Eu também deletei os meus plugins e as minhas modificações para poder não alterar muito a interface. Esse aqui é um layout que eu criei agora para poder ficar mais fácil de você visualizar. Nas outras aulas eu já falei um pouco sobre o layout, então você pode escolher um layout novo aqui dentro. Então, voltando para o Viewer, o Viewer é onde você visualiza o seu projeto, ou seja, a imagem que você está trabalhando. No Node Graph é onde você vê os nodes, ou seja, né, as caixinhas, onde estão as ferramentas que você vai montando, então, o seu trabalho. O que acontece com o Nuke é que, por padrão, quando eu aperto aqui S, cuidado que tem que apertar S no node graph, eu tenho as propriedades do meu projeto. Então repara aqui, o frame range dele, ou seja, a duração desse meu projeto, por default, né, por padrão, é de 1 a 100 frames. Ele também tem 24 frames por segundo e aqui estamos usando um formato 2K. Beleza. Quando eu dou R para poder carregar um arquivo novo, eu selecionei aqui então uma sequência de arquivos dpx ou dpx, dependendo de como você quiser chamar. E repara que esse arquivo ele tem um frame range bem estranho se você está acostumado a trabalhar com, por exemplo, um After Effects ou um outro software que você trabalha começando de 1 a 100, por exemplo. Então aqui eu tenho um frame range que vai de 1.620.000 até 1.620.772. Então o que acontece quando eu abro esse tipo de arquivo aqui, ou seja, um arquivo com esse frame range, você vai reparar aqui, obviamente, o meu read node, né, ou seja, a minha leitura aqui desse meu arquivo, tem essa duração, e quando eu aperto aqui 1, para poder botar o meu viewer, repara que o meu, a minha timeline tem essa duração, e obviamente o meu projeto também veio com essa mesma duração. Aí o que vai acontecer é, o Nuke vai entender então, que esse primeiro read, que você botou aqui dentro, é o read que vai trazer as configurações do, da, do, do teu projeto. Se eu por acaso abrir um outro arquivo, deixa eu pegar aqui um outro, uh, um outro arquivo, na casa aqui agora um, um quicktime, repara aqui, ele tem um frame range de 1 a 104. Se eu olhar aqui, mesmo que eu troque o meu viewer para ele, você vê que o meu range continua sendo daquele 1 milhão 600 e pouco, porque a configuração do meu projeto é essa. Se eu tivesse feito ao contrário, eu tivesse aberto esse uh, Read Node e depois tentado ler esse aqui, o Frame Range estaria diferente. Você também já pode ter visto em outros projetos, senão eu vou continuar falando sobre isso mais para frente. Que eu tenho como alterar uh, como o look lê esse Read aqui. Mas voltando então ao Viewer, eu vou fechar esse projeto, que eu já deixei um projeto aqui mais ou menos pronto, para poder conversar sobre isso. Então voltei a minha etapa inicial, hoje eu tenho já aqui os meus reads, uh, eu tenho meus reads já prontos aqui montados na tela, mas eu tenho aqui o meu viewer ainda vazio. Então para isso eu vou pegar essa minha imagem, que é aquela imagem lá do jockey, e vou pedir para ler ele aqui. Então eu vou apertar o número 1, e ele criou aqui para mim um viewer. Então repara que eu tenho um viewer para esse arquivo. Eu posso ter dois Viewers? Posso ter dois Viewers. Se eu clicar aqui e pedir um Viewer, por exemplo, também posso fazer isso, porque ele é um Node, então eu posso clicar aqui. Eu vou ter agora, repara aqui em cima, dois Viewers. Mas lembrando, a configuração do meu projeto é a configuração criada a partir do primeiro read que ele leu. Então repara, ó, esse read aqui, ele tem esse formato, então o que aconteceu com ele foi, ele guardou esse formato também guardou o frame range dele e também os frames por segundo aí o que eu posso fazer com isso é eu poderia por exemplo trabalhar com duas visualizações diferentes do mesmo projeto poderia, poder estar aqui por exemplo com uma, uma view assim e aqui com outra view mais fechada tá, isso é seu critério, o que você tem que ficar atento, eu vou falar isso mais pra frente é essa questão de você ter a timeline diferenciada, beleza então eu vou deletar esse segundo view você já entendeu isso então, a gente pode ter mais de um viewer na mesma janela. Mas, usando um único viewer, eu posso ter mais de uma visualização. Como é que funciona isso? Todo viewer, ele tem mais de uma abinha. Então, repara, quando eu não tenho nenhuma, não é nada conectado nele, ele tem uma abinha. Deixa eu dar um zoom aqui nele. Quando eu conecto em alguma coisa, ele habilita para mim uma segunda. que Eu posso conectar nele. Se eu precisar mais, ele tem uma terceira aqui, ó eu posso trazer então uma terceira visualização então isso aqui não são novos viewers isso aqui é um novo buffer então esse no node do viewer ele te habilita até 10 buffers diferentes cuidado que muito buffer significa que você vai precisar de muita memória beleza mas aí como é que eu faço para visualizar isso aqui então tanto na minha tela um dia onde eu tô agora já clicando algum né, mouse em cima do viewer se eu selecionar o número que está cada um desses nodes conectados, ou seja, 1, um, 2 e 3, eu consigo visualizar cada um desses buffers, ok? Isso vai me possibilitar, por exemplo, eu estar no início da composição, e eu pessoalmente uso muito isso, né? Eu, tô, eu deixo o 1 um lá no início da composição, ou seja, o meu arquivo original, e deixo o 2 na configuração final dele. Aqui você não vê diferença porque essas opções aqui eu estou guardado quando eu for falar de outras funções. Beleza? Mas então eu poderia fazer isso. Imagina que eu tenho uma composição gigantesca, com várias manipulações, e eu teria, por exemplo, eu posso até brincar aqui com esse grade que eu já deixei pronto também para outra coisa, que seria isso aqui, ó. Eu tenho uma pequena diferençazinha entre um e outro. Posso até deixar mais gritante aqui. Deixa eu pegar um desse aqui. Deixar mais... Bem estranho mesmo, né? Só para poder provocar aqui a alteração. Ó. Então, agora não tem como dizer que é o mesmo, né? Então repara, essa é a diferença de um para o outro. Então eu tenho no buffer 1, o original, no buffer 2, o... a versão alterada. E também tem isso, eu posso alterar clicando 1 e 2 no meu teclado, ou botando a minha seta para cima ou para baixo. Beleza? Ele vai fazer um ciclo entre os meus buffers. Então eu vou desconectar aqui o meu segundo, vou ficar apenas com o primeiro, e vou soltar esse grade também. E vou voltar essas coisas muito loucas que eu fiz aqui para o meu original. Então, olhando aqui no final, agora eu estou com o meu buffer 1 lá dentro. Então, vamos analisar o meu viewer. Voltando para cá. Quando eu estou com o meu viewer habilitado, então, repara, né? sem nada habilitado, mas com o viewer criado. Então, sem viewer, eu tenho isso uma janela cinza vazia. Com um viewer na tela. Tá? Mesmo que não tenha nada conectado, eu tenho a minha janela preta. Quando eu conecto alguma coisa, eu visualizo a imagem. O que acontece então é, na, nesse meu viewer, eu tenho então aqui do lado a dimensão desse meu projeto e a dimensão do meu bounding box. Também já falei sobre bounding box. Bounding box é a questão que você vai ter quando você tiver uh, tudo que você está na sua tela. Então, por exemplo, se eu fizer aqui uma junção desses dois. Uh, projetos, repara que o meu bounding box vaza, então ele mostra o meu projeto tem essa dimensão mas o meu bounding box está um pouquinho maior, obviamente por causa dessa imagem somando com essa aqui dentro beleza? também tem como corrigir isso, tem como resolver esse problema do bounding box mas isso também já foi abordado em outra aula está em uma das dicas por sinal tanto no meu viewer, eu posso então por exemplo apertar mais e menos no meu teclado para poder dar zoom em out, ou o que eu pessoalmente acho mais prático é apertando Alt ou Option no, no Mac. Eu tenho como, eu também uso um Wacom, não sei se todo mundo usa Wacom, mas na minha Wacom, clicando no botão esquerdo, eu consigo então dar um zoom mais dinâmico, parecido também com outras ferramentas, né, outros softwares. Aí vamos para a questão do canal. O Nuke trabalha com canais, como também é esperado. E a questão do canal é uma questão bem interessante para ele. Aqui em cima eu tenho vários né, menus, botões, como você preferir. O que acontece é, eu tenho aqui na primeira seleção, nessa primeira caixinha, os canais que estão sendo criados ou disponíveis nessa minha composição. Então, por exemplo, se eu estou aqui no meu Viewer 1, eu tenho esses canais selecionados. Então, repara, eu tenho RGB... RGB mais Alpha, o Alpha, e eu tenho aqui também a opção de criar Outros, mas você vê que esse Outros não aparece nessa lista principal, aparece como Outros. Se eu vier aqui para o final, como eu andei fazendo aqui umas modificações nessa minha janela, então repara que eu tenho aqui agora um canal novo chamado Depth, porque eu fiz uma alteração aqui manualmente para poder criar um canal de Depth para poder exemplificar para vocês o que eu posso fazer com o Nuke. Nessa segunda aba, isso aqui é uma minha um pouquinho estranha para quem não está acostumado, mas ela simplesmente é para, quando eu aperto A na minha janela, o esperado é que eu veja o canal alfa, certo? Então aqui, ó, eu tenho o um canal alfa criado aqui dentro, também manualmente, né? essa imagem obviamente é uma imagem da câmera, então ela não vem com o canal alfa, então eu criei aqui rapidinho o um canal alfa. Quando eu aperto a letra A, eu vejo o canal alfa. Mas vai que, eu não estou trabalhando com alfa, estou trabalhando, por exemplo, com profundidade, eu quero fazer uma estereoscopia manualmente. Então eu tenho que ficar visualizando o canal de depth toda hora. Então o que eu posso fazer é, eu posso alterar essa aba aqui para o canal de DEF. quando eu clicar agora, eu vejo o canal de depth, ou qualquer outro canal que eu selecionar, que não é o canal alfa. Depois eu tenho como eu ver aqui também, as cores. Então, por exemplo, isso aqui é como o meu view remonitora. Eu estou usando aqui o um monitor padrão, então eu não tenho nada de mais nele, então eu estou usando o modelo sRGB. Poderia usar o 709, poderia usar o 1886, e também, o que eu vou fazer aqui rapidinho para vocês poderem ver, é dentro do Nuke eu tenho mais de um modelo de cor para trabalhar. Então aqui, ó tem um gerenciamento de cores o padrão dele é esse Nuke Default hoje em dia o Nuke já hoje em dia, quando eu digo já há algum tempo também né o Nuke aceita Aces e repara que eu tenho algumas versões de Aces então por exemplo, se eu botar na versão Aces 1.0.3 ele altera aqui para mim, 1.0.3 o que eu tenho que fazer agora é dá um ok, ele vai ler essa alteração toda, mas de primeira ele não vai fazer nada no seu Nuke. Você vai ter que fechar ele, posso salvar, né, porque eu não fiz nada demais aqui, eu também posso não salvar porque eu também não fiz nada demais. Vou abrir a nova janela do Nuke. Vou abrir recente, Aula 4. Pedi para ele também não restaurar. Então é isso. Uma vez aberto aqui, vou configurar de novo rapidinho a minha janela. Para ficar fácil de vocês poderem visualizar o que eu estou fazendo. Então é isso. Eu alterei para aces. Por enquanto não alterou nada, porque eu tenho que fazer ainda mais uma mudança. Que é aqui no gerenciamento... Colocar para o CIO. Então você vê que quebrou aqui a configuração, porque obviamente não existe esse perfil Alexa. Então repare ele disse aqui que não existe. Então, por exemplo, eu posso botar aqui esse CG para esse arquivo, aqui também puxar para cá esse CG para esse arquivo e pronto, ele está lendo para mim. E obviamente eu tenho que fazer depois todo o processo, corrigir a cor, blá blá blá blá, blá, blá mas também me dá muito mais opção aqui no meu viewer. Antes de eu mudar, vamos terminar de falar dessa parte aqui de cima, então, que é quando eu tenho aqui as minha, os meus arquivos, ou seja, os meus read nodes selecionados, eu tenho depois, então, como visualizar isso aqui do meu lado. Então, eu tenho aqui o meu read1, eu tenho o meu buffer também, o buffer A e o buffer B, que significa que, se eu tenho selecionado aqui a opção de wipe, por exemplo, que é uma opção bem comum, eu poderia botar, então, cada um desses reads em um lado da minha composição e fazer então essa passagem entre um e outro então eu tenho como configurar aqui a posição né, desse meu wipe ou seja se ele onde ele está tanto em x y ou seja na posição dele mesmo quanto nesse seja rotação e também aqui a opacidade que eu visualizo essa minha transição eu tenho outros modos também mas é questão de você sentar ali e clicar um por um e descobrir outra opção que eu tenho é aqui de ver a minha máscara, então o padrão dele não vê nada de máscara, mas então eu posso, por exemplo, botar aqui uma máscara de 4x3, e selecionar aqui que eu quero ver só essas linhas de aspecto, ou então eu quero ver a máscara dele, ou então eu quero ocultar 100%. Então repara aqui, isso aqui não exporta, isso aqui é simplesmente visualização da interface. Depois eu tenho como ver aqui também um warning de exposição, talvez por causa desse ACS aqui ele não está mostrando muita coisa, mas é, ele vai mostrar aqui um highlight dizendo o que está tá, tá fora das, da eixo de exposição. Eu tenho aqui depois um outro botãozinho, que é o botão que a gente chama de proxy. Então repara aqui, quando eu clico aqui dentro, o que o Look faz sozinho para a gente, automaticamente, digamos assim, é, ele reduz a composição pela metade do tamanho. Então repara que eu tenho 2048 e passou por 1024. Mas por baixo dos panos, o que ele está pensando é que você veio aqui dentro, ó, no meu read, na janela de proxy, na aba de proxy, e configurou um arquivo proxy para ele. Beleza? Mas cuidado com, quando, quando você for configurar isso aqui dentro também. Mas aqui dentro, ó, também nos settings do projeto, eu configuro aqui como eu quero visualizar esse proxy. Se eu quero aqui por escala, que é o padrão, ou se eu quero um formato específico. Que Por exemplo, se eu tenho um arquivo que é 2048, eu posso dizer, olha, meu proxy vai ser 1024, ou então meu proxy vai ser LTSC. tá vendo? Aí ele faz. Cuidado de novo o meu bounding box, e essas deformações que ele pode fazer, principalmente se o aspecto não for o mesmo do projeto original que você está usando, ok? Então o padrão dele é usar a escala, você também pode configurar aqui embaixo a escala dele deixa eu voltar para cá desabilitar isso, depois também tem essas, essas, essas, essas quatro linhas que são a janelinha de scanline, ou seja, o Nuke trabalha com scan, scanlines e o que significa que se você está com essa, esse botão habilitado, quando você der o zoom, ele já fez o caching de todas as linhas da sua composição. Se você não está com isso aqui habilitado, o que significa que você está num frame novo, ele vai fazer, os, ele vai fazer a, a leitura apenas das linhas que ele precisa para você visualizar com esse zoom. No momento que você faz um zoom novo, seja para mais ou para menos, ele vai fazer uma releitura, desses scanlines então isso pode vir a demorar mais ou menos dependendo de como você configurou e também o tamanho da sua composição o quão complexo ela é e você repara então que como já que eu estou fazendo esse scanline a cada vez que eu mexo você pode reparar aqui que eu tenho essa, essa rodinha mexendo isso aqui está dizendo para o Nuke o seguinte faz uma releitura da minha da minha tela eu também posso clicar ali e forçar uma releitura dessa tela. Depois eu tenho a minha área de interesse. A área de interesse significa que eu vou mexer aqui dentro. Deixa eu pegar esse outro shot que eu tenho movimento dentro dele. Então repara, esse é o movimento que eu tenho. Então ó, isso, vermelho ali, ó, é o Nuke atualizando os frames. Se eu tenho essa área de interesse selecionada, significa que eu só vou conseguir visualizar o que está dentro dela. Então isso também me otimiza a performance. Se eu tenho que fazer alguma tarefa muito complexa, eu tenho medo do Nuke travar por algum motivo ou qualquer outra coisa que eu não queira que a interface seja atualizada, eu tenho um botão de pausa. Dependendo da operação que você fizer também, por exemplo, se, talvez, às vezes quando você força é, cancelar um tracker, quando você força alguma coisa ser cancelada, ele vai travar aqui a interface, então cuidado com isso. Porque se você, por exemplo, ó, mexer aqui na timeline e nada andar, você mudar a visualização ali e nada acontecer, provavelmente é o teu Viewer que está pausado. Então clica ali, ele atualiza, tá vendo? Então é isso aí. Depois eu tenho aqui o meu Zoom, eu já mostrei para vocês, né? esse Zoom eu posso então fazer por aqui, ou posso fazer por aqui, usando o mouse e os, e os atalhos. Eu tenho aqui uma outra opção, que meio que bate com o Proxy, mas que é a resolução aqui, então, dos Pixels. Eu posso reduzir em 1 um quarto, 1 um oitavo, 1 um 16 avos, 1 um trinta avos a resolução, ou seja, a, o ampliamento dos meus pixels. A diferença é, isso aqui é só tela. Se eu estou com o meu proxy habilitado, quando eu mando exportar e o proxy está habilitado, ele vai perguntar se você quer é, exportar o proxy. Então ele vai entender que, uma vez que com o proxy habilitado, você quer exportar o proxy. Ok? Então cuidado com isso. Depois eu tenho aqui uma setinha. Nessa setinha, tudo que sobrou vai ali dentro. Então eu tenho aqui ó, meus, meus title safes. Eu vou botar... Também tem vários formatos, né? Mas eu posso botar aqui mais de um deles, nenhum deles. Vou só de formato também. Tirar isso. E aqui embaixo eu tenho mais opções. Deixa eu botar também. Tá tudo direitinho. Beleza. Então aqui eu tenho a minha exposição. Repara que quando fica vermelho, é porque está alterado. Se eu clicar aqui em cima dele, ele reseta. Se eu clicar ali, ele ativa de novo. E aqui eu tenho a minha luminância. Então se eu mexer aqui também, ele fica vermelho. Se eu clicar lá, ele volta ao original. Aqui eu tenho a visualização do meu, da meu Viewer. Então eu posso ver tanto em 2D quanto em 3D. E aqui dentro são opções dentro do 3D. Para eu poder ver em 3D, eu deixei também já aqui uma compzinha em 3D. Então, esse é o módulo 3D dele. Então, quando eu estou no módulo 3D, eu tenho opções novas também aqui dentro. Uma é visualizar com essa luz automática ou não, ver o grid ou não, ver via a visão de câmera ou uma visão genérica, travar a câmera. Eu tenho a opção também de selecionar nodes, faces, objetos. Quando eu tenho manipuladores de, de nodes, também eu posso usar isso. Aqui é aquela mesma opção. Eu tenho aqui também um pick whip, ou seja, eu tenho como visualizar essas opções aqui de baixo ou não. Então, também tenho, caso o meu, a minha tela seja pequena, eu poderia, então, passar para cá. Então, repara isso que ele está fazendo. Eu tenho muita opção aqui dentro, então, o que ele fez foi jogar para essa setinha daqui. Então, como eu estava falando, aqui embaixo eu tenho o, a minha timeline, eu tenho essas opções aqui que me dizem o meu formato, a, o tamanho do meu bounding box, a posição do X e Y, na minha composição, e aqui também se eu tenho cores, eu tenho como visualizar as cores do meu projeto, então eu posso também visualizar as cores dele, e eu posso aqui do lado mudar como eu visualizo as cores, ou seja, o modelo de cor que eu quero visualizar, perfeito? Depois eu tenho então a minha timeline, e como eu já falei antes, né, a minha timeline é influenciada tanto pela configuração de projeto, quanto também pelo meu read node depois eu tenho aqui, então, a configuração de frame rate, frame rate. Então, o que ele me diz aqui que a minha composição está em 24, mas por algum motivo eu posso querer visualizar em 29. Então, quando eu dou um play aqui, ele vai tentar me mostrar em 29 frames por segundo. Caso ele não consiga, obviamente aqui ele vai sofrer um pouco, né? Porque além de eu estar com o Nuke rodando, eu estou gravando a tela. Então, repara, ele está me dizendo que durante o meu caching aqui, ele está rodando a 1.4 frames por segundo. Se eu clicar aqui de novo, já fica um pouquinho mais rápido... E a ideia é sempre essa, né? depois que ele faz o caching, fica um pouquinho mais rápido. Mas por exemplo, se eu botar aqui em 10 frames por segundo, eu, ele vai fazer o cache de novo até conseguir tocar em 10 frames por segundo. Então se ele tocou no frame correto que você botou, ele deixa de ficar vermelho e vai ficar branquinho de novo. Deixa eu botar para o normal. Depois eu tenho como visualizar essa minha timeline em timecode. Caso você queira fazer um match timecode, caso você trabalhe com fita por algum motivo também. Ou então, o que é o padrão dele, os frames Eu tenho como visualizar a timeline global, que é o que eu estou aqui agora. O input, ou seja, eu tenho como visualizar. Se eu estou visualizando esse input aqui, ou esse input aqui, repara, ó. isso que ele faz. Eu estou visualizando por input. Então, é a única forma que ele tem de trocar a timeline dentro do projeto. Mas cuidado, que isso não vai alterar, por exemplo, os teus keyframes, nada disso. Eu tenho como visualizar o in e out, ou seja, eu tenho como marcar aqui, ó in e out então é isso que ele está fazendo ó. ele mostrou para mim agora só essa parte dentro da minha timeline repare que eu tenho mais timeline para fora eu tenho como visualizar também só o que ele botou aqui automaticamente como visível então sempre que eu tiver alterado a minha timeline, eu vou desabilitar aqui rapidinho o meu in out e mandar mostrar global sempre que eu fizer alguma alteração na visualização da minha timeline ele vai mostrar aqui então automaticamente vai mudar para visível então o visível significa isso, que é a área visível. Então, quando eu estou invisível, o que acontece é, quando eu dou um play, ele vai dar um play somente dentro da área visível. Ele vai ignorar o in-out, mas se eu tiver in-out, ele só vai tocar dentro da área de in-out. Se não tiver nada marcado, ele vai tocar a duração inteira. Beleza? O que acontece é, se eu tiver com mais é, timeline do que projeto, então só, a área em cinza é área de projeto, e a área negra é a área que não tem nada. Se eu fizer isso, se eu tentar tocar aqui dentro, botar aqui no frame final, né? Pra gente não perder muito tempo. Quando eu terminar, quando chegar aqui no final, automaticamente ele vai lá para o início da duração, tá? Então ele não vai tocar aqui no início, mesmo estando invisible. Ele vai tocar só a área que me interessa, beleza? Só a área do projeto. Depois disso, essa vai ser longa, né? Essa aula, eu tenho o... Tem que terminar. É, vamos terminar isso aqui. Então outra coisa que eu tenho de legal também, eu pulei aqui direto esse IPzinho, e esse IP significa o seguinte. Eu vou falar que. Eu falei o tempo todo do meu project settings, onde eu tenho aqui as configurações do meu projeto, né, inclusive o caminho dele. Eu tenho a configuração de cor, que foi onde eu alterei né, do Nuke padrão para o meu Aces e para o meu Nuke default também aqui dentro. Como também, deixa eu voltar aqui né, para a gente não ficar sem cor nenhuma. Vou botar aqui como default linear, mesmo sabendo que não é. Isso aqui é um Alexa, tá? Vou botar Alexa aqui para ficar direitinho. Alexa, aqui também vou botar default. Aqui é um Synion, né? Então, tá, beleza. Synion ali dentro. E aqui eu vou botar meu RGB de novo, então pronto, tem minhas cores no normal. Uma vez feito isso, então eu quero falar justamente dessa diferença. No Project Settings, quando eu clico no meu Node Graph, eu chamo o Project Settings, e nele eu tenho como visualizar, então, o projeto e a cor do projeto. Se eu quiser alterar o meu Viewer, eu, clico, eu coloco o meu mouse em cima do Viewer, e aperto S, ou seja, a mesma tecla S, que abre o projeto Settings quando eu estou no Node Graph, que é essa aqui, vai abrir o meu, a configuração do meu Viewer, quando eu tiver com o mouse em cima do meu Viewer. Então repara aqui, o menu é completamente diferente, e o que eu vou destacar aqui é o seguinte, essas opções aqui dentro, Maior parte delas é justamente isso aqui dentro. Então tudo que eu estou vendo aqui, eu tenho nessa primeira parte aqui dentro. Beleza? O que importa para mim agora, que eu quero mostrar, é isso aqui, ó. Esse Input Process. Como eu falei aqui muito rápido, eu sei que foi rápido, eu tenho essa parte aqui dentro, onde eu tenho como visualizar várias cores diferentes, ou seja, vários LUTs diferentes, como se fosse o LUT do meu monitor. Vai que você, por algum motivo quer é fazer alguma calibragem, padronizar, por causa que você sabe que ah, eu visualizo nos meus monitores ah, o espaço de cor P3 se eu colocar a minha tela da seguinte forma. Então, ao invés de você ficar alterando calibração do Nuke, calibração de monitor o tempo todo, o que você pode fazer é... E a forma mais fácil de fazer é essa aqui. Vem aqui no, na propriedade do teu Viewer, pega esse Input Process, copia esse texto cria um node de cor, então pode ser um saturation, pode ser esse grade, e coloca o nome dele como viewer input. Então, tá vendo? Ó, eu tenho aqui viewer input. Na hora que eu criei esse nome como viewer input, você repara que ele não precisa estar conectado em nada. tá? Ele simplesmente precisa estar jogado no teu node graph. O que acontece é, ele habilitou aqui para mim esse IP. E quando eu clico e desclico ele, não sei se também, vou botar aqui mais forte, né? Vocês poderem reparar essa alteração? Fazer aquela, aquele cambalacho aqui de novo. Repara isso aqui, tá vendo? Com e sem. Então seria isso aqui, essa é a praticidade dele. Então com esse p aqui também, isso também, de novo, não influencia no meu render. Isso aqui é simplesmente o meu importe. É, vai variar, obviamente, se você selecionou aqui o processamento dele antes ou depois. Beleza? Então eu botei aqui como anterior. Eu, quando eu clico nele, então eu consigo ver mais ou menos, né? Obviamente, dependendo da calibração que você fez, a configuração que você tem aqui dentro, como seria essa imagem se ela fosse projetada num projetor. Beleza? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Posso até deixar ele aqui também, coitado, né? Então eu acho que é isso. Ah, claro, também é importante aqui embaixo, eu não posso deixar de falar disso. Eu tenho aqui esses botõezinhos. Eu andei clicando já nesse aqui, o último, que é para definir, é, habilitar e desabilitar o in e out. Então, é esse aqui que eu tenho. Repara que quando eu marco o in e out, ele altera aqui para mim uh, os valores da entrada. Esse aqui é o valor atual do meu frame. Então, se eu botar aqui 27, ele vai para o frame 27, por exemplo. Aqui é o quanto ele pula. Então, assim, eu estou visualizando, por exemplo, estou fazendo lá minha roto, estou no frame 50, se eu clicar aqui, ele vem para o frame 60. Se eu clicar aqui, vem para o frame 70. E o mesmo comando é se eu apertar Shift junto com a seta no meu teclado. Então, seta esquerda, ele vai pular de 10. Seta direita vai pular 10. Então, se eu botar aqui o valor de 5, por exemplo, vai acontecer a mesma coisa, só que de 5 em 5. Beleza? Então, essa aqui é a configuração que você tem. Então, voltando esses botões aqui. O primeiro botão, eu tenho o Flipbook, ou seja, é um render é, rápido que a ideia dele é você fazer um preview rápido do teu arquivo, então você tem a opção, por exemplo, de queimar o loot junto dele, junto dele. você tem a opção de levar áudio junto com ele, você pode definir um rende diferente do render do tanto do teu export final, quanto do teu input, você tem como fazer outras opções aqui dentro. O mais legal nas últimas versões, se não me engano foi no Nuke 10, mais ou menos, que botaram isso, que é uma captura de tela. Então essa captura de tela, ele vai com tudo que está na tua tela. Então, por exemplo, se eu estou aqui com um roto selecionado, então esse aqui é uma de roto, se eu fizer aqui um capture, o que vai acontecer é, ele vai capturar o meu viewer, e junto ele vai mostrar essa linha vermelha que eu tenho aqui dentro. E o mais legal, principalmente para quem é o pessoal que está fazendo a making off, né, quer é fazer breakdown dos shots, por exemplo, se eu estou no, no modelo 3D aqui dentro dele, e fizer um, uma captura desse movimento, aqui ó, minha câmera tem movimento, se eu fizer um capture dessa janela, ele vai capturar essa janela exatamente como você está vendo, sem diferença nenhuma. Então isso é bem legal. E por último aqui também é simplesmente ele bloquear e desbloquear a, a timeline. Voltar para cá. Então eu acho que agora eu não esqueci mais nada. Então eu só tenho a agradecer para vocês, obrigado e até a próxima.